Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago aqui um assunto muito interessante e eu irei falar sobre os samaritanos pois estudo sobre esse povo é um assunto muito interessante. Por mais que seja um assunto longo, é muito bom estudar sobre esse povo, pois frequentemente também, principalmente no Novo Testamento, a palavra, a palavra samaritano aparece várias vezes. E por isso eu trago um vídeo aqui hoje falando sobre esse assunto. Mas antes de partirmos para o vídeo, já quero pedir para você que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado pelo YouTube a cada vídeo novo que eu postar aqui, tá bom? Não sei se você sabe, mas eu tenho aqui no canal uma playlist falando sobre alguns personagens da Bíblia. Se você quer conhecer sobre eles, convido a você a passar lá, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Primeiramente, é, eu quero começar, é, para a gente começar, eu quero para entender essa história um pouco sobre os samaritanos. Logo, nós precisamos saber sobre o que significa a palavra samaritano, não é mesmo? E também conhecer um pouco sobre a sua história. Então vamos lá conhecer o significado de samaritano. Bem, o significado de samaritano diz a respeito aos habitantes da cidade de Samaria, os samaritanos eram um povo mestiço, formado da mistura de israelitas com outros povos. O povo samaritano é citado na Bíblia desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, no tempo de Jesus. O termo samaritano aparece no Antigo Testamento uma única vez, em 2 Reis, capítulo 17, versículo 29, para se referir aos habitantes do Reino do Norte. Mas a história do povo que vivia em Samaria é amplamente descrita em muitas passagens bíblicas do Antigo Testamento. Além disso, há também registros extra-bíblicos, desde o século VIII a.C., que já usavam a palavra samaritano, referindo-se aos res residentes do Reino do Norte. Já em escritos posteriores e também do no, no Novo Testamento, o termo samaritano é aplicado principalmente para designar uma pessoa natural da região de Samaria e denotar sua posição religiosa. Bem, agora que nós já sabemos sobre o significado da palavra Samaritano, vamos ver um pouco de sua origem. Vale lembrar que para sabermos de quem eram os Samaritanos, precisamos logo então saber sobre a divisão dos dois reinos, chamados Reino do Sul e Reino do Norte. Eu não vou muito me estender nessa parte Pois eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa divisão. E eu vou deixar o link aqui nos cards, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre a origem dos samaritanos e de onde que eles vieram. Bem, o povo samaritano teve origem na época da monarquia de Israel. O rei Davi e o rei Salomão reinaram num reino unificado, ou seja, num reino que reunia as 12 tribos de Israel. Mas Após a morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em dois reinos, que eram eles o Reino do Norte e o Reino, o Reino do Norte de Israel, com capital em Samaria, e o Reino do Sul em Judá, com capital em Jerusalém, como eu falei anteriormente. O Reino do Norte foi marcado por governantes que foram maus perante o Senhor, fizeram práticas contrárias à Palavra de Deus. E rapidamente se alastraram entre os israelitas, ou seja, entre o povo que residiam em Israel. Como julgamento contra o pecado, Deus permitiu que o Reino do Norte sofresse opressão de outros povos. Então, gradativamente o Reino do Norte foi sendo conquistado pelos Assírios. Quando Israel tentou se rebelar contra o domínio assírio, o rei Samanasser V sitiou Samaria. O rei Assírio acabou morrendo nesse período e foi sucedido por Sargão II, e Samaria foi conquistada totalmente. Muitos cidadãos foram deportados de Samaria, enquanto que exilados para outras partes do Império Assírio. Foram levados para morar na antiga capital do Reino do Norte. Os novos habitantes trouxeram para Samaria suas práticas idólatras. Logo, a população israelita que havia permanecido em Samaria, Começou a se misturar com os estrangeiros, principalmente por meio do casamento. Consequentemente, deu-se origem a um povo misto e sincrético, características que marcaram os samaritanos a partir dali. Gente, agora, agir, agora vamos ver sobre a religião desse povo. Já que entendemos um pouco sobre, é, sobre eles, eu quero falar com vocês ainda sobre a religião deles. Então, continue comigo. Bem, a religião dos samaritanos. Mesmo antes da invasão da Síria, o povo de Samaria já tinha problemas com misturas raciais, sociais e religiosas. Mas, ainda assim, os samaritanos tinham construído seus próprios centros religiosos, em competição com o Templo de Jerusalém. No entanto, obviamente foi Após o completo domínio assírio que essas misturas se intensificaram, Muitos dos remanescentes de Samaria não demoraram em abraçar os costumes pagãos. Naquele tempo começou a haver muitos ataques de leões na região de Samaria. Então as autoridades assírias associaram aqueles ataques a uma punição divina, seja como for, os leões frequentemente eram usados por Deus como instrumentos de juízo. Por isso um sacerdote que tinha sido deportado de Samaria, retornou àquela região para servir em Betel e ensinar ao povo a temer ao Senhor. Contudo, os imigrantes não se converteram totalmente à adoração a Deus. Pelo contrário, eles continuaram com suas práticas religiosas. Isso se encontra em 2 Reis, capítulo 17, versículo 29 a 33. Então, na prática, os samaritanos, durante um bom tempo, misturou religião judaica com conceitos pagãos, o que foi uma confusão danada. Mas nos tempos do Novo Testamento, os samaritanos eram estritamente monoteístas. Na observância de alguns pontos da Lei de Moisés, eles eram até mais rígidos que os judeus. Oficialmente, os samaritanos consideravam somente o Pentateuco, ou seja, os cinco primeiros livros da Bíblia, como escritura genuína e desprezavam o restante dos escritos do Antigo Testamento. Para os samaritanos, Moisés era o verdadeiro profeta. Eles advogaram que o Monte Gerizim era o autêntico local de adoração instituído por Deus e não o Monte Sião, em Jerusalém. Inclusive, os samaritanos fizeram uma releitura de algumas passagens do Pentateuco sobre esta perspectiva. Os samaritanos criam um único Deus. E também esperavam a vinda de um Messias. Ele, eles chamavam o Messias de Tahréb, que provavelmente significa restauradora. A escatologia dos samaritanos defendia um dia vindouro de julgamento e recompensa. Parece que eles também criam na existência dos anjos e na imortalidade da alma. Mas é difícil determinar se eles criam na ressurreição de Cristo. Bem, pessoal... Eu não posso falar aqui só um pouco sobre os samaritanos. Eu também preciso falar sobre o que aconteceu com esse povo. Também, então, vamos ver o que houve, o que aconteceu de fato com o povo samaritano. Então, nos séculos seguintes à tomada da terra de Samaria, os samaritanos passaram por, algumas, por muitas coisas. Alguns samaritanos até visitavam o templo de Jerusalém, para adorar a Deus. Isso se encontra em Jeremias capítulo 41, versículo 5. Mas no um tempo da reconstrução de Jerusalém, após o cativeiro babilônico, os samaritanos fizeram oposição à obra. No período helenístico, muitos samaritanos ainda resistiam, residiam a cidade de Samaria. Mas foi também nesse período que vários samaritanos foram deportados para Siquém. Durante o governo de Seleúce Antíoco IV Epifânio, o templo samaritano em Jerisim foi dedicado ao deus Zeus-Chemus e mais tarde o templo acabou sendo destruído totalmente por João Ircano. Mas a destruição do templo em Jerisim não significou o fim dos samaritanos como um grupo religioso. Eles continuaram se reunindo regularmente para adorar a rivalidade entre judeus e samaritanos persistiu durante os anos seguintes sendo registrado no Novo Testamento. Samaritanos e judeus eram hostis uns com os outros, mas com o Senhor Jesus Cristo não compartilhava da hostilidade entre judeus e samaritanos. Ele que visitou a região dos samaritanos e seu diálogo com a mulher samaritana na beira de um poço revela sua hostilidade para com aquele grupo. Isso está em João capítulo 4, versículo 9. Inclusive, uma das parábolas de Jesus mais conhecidas Coloca um samaritano como exemplo de alguém que soube amar ao próximo, conforme Deus ordenou. É, após a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo, no caso, o Senhor Jesus comissionou seus seguidores a anunciarem o Evangelho, inclusive os samaritanos. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 8. O livro de Atos registra como o Evangelho cresceu entre os samaritanos, especialmente após o martírio de Estevão. O diácono Felipe foi um importante evangelista entre os samaritanos. Assim como os judeus, os samaritanos também sofreram com a opressão romana. Nos séculos seguintes, os samaritanos também enfrentaram duras perseguições, principalmente por se recusarem a se converterem ao islamismo. Contudo, uma pequena comunidade samaritana persistiu. A perdura até hoje na Palestina. Muito bem, pessoal. Agora, é, só para a gente terminar... É, vamos ver um pouco sobre a visão cristã em relação aos samaritanos. Bem, com o surgimento do cristianismo... Se deu em uma época de conflito entre judeus e samaritanos... O ministério apostólico se englobou em sua obra missionária. É, Jesus, por exemplo... Usou essa diferença religiosa para enfatizar o amor ao, bom, ao próximo na história do bom samaritano. Isso se encontra em Lucas capítulo 10 versículo 25 até o 37. Pessoal, eu tinha falado que era para gente terminar falando sobre o surgimento do cristianismo em relação aos samaritanos, mas eu acabei de lembrar que eu não podia terminar este vídeo sem falar sobre os samaritanos no Novo Testamento. Então vamos ver um pouco deles. Bem, no Novo Testamento existem vários episódios referentes aos samaritanos. Por exemplo, na parábola do, do bom samaritano, que nos ensina a, a ter amor ao próximo. É, o Senhor ainda, como o bom samaritano, recompensará e ajudará os necessitados. Você e eu precisamos estar preparados antes que o Senhor coloque em nosso caminho um viajante ferido. Ou seja, essa parábola ensina a e explica a importância do amor ao próximo baseado em diferenças religiosas entre os judeus e os samaritanos. Também tem o episódio da mulher samaritana, onde Jesus vai até a região dos samaritanos e pede água para uma mulher samaritana, que é mencionado que embora naquela época os judeus não lidassem com os samaritanos, Jesus pede água a uma mulher samaritana, que se torna um pregador ativo de sua mensagem. Isso refere-se à disseminação bem-sucedida do cristianismo em Samaria. A pregação de Filipe também, o diácono e depois de Pedro e João. É possível que uma conversão precoce ao cristianismo dos grupos samaritanos tenha sido uma das causas da redução do número de samaritanos. No entanto, no século VI, quando o imperador, o imperador Justiniano tinha uma igreja cercada por um muro construído no monte, no monte Gerizim, ainda havia samaritanos suficientes para se rebelar em 529, sob a direção de Juliano Ben-Sabar, contra a usurpação da montanha sagrada. Pessoal, ainda é, existem vários, vários samaritanos espalhados pelo mundo. É, recentemente, se você pesquisar, fizeram uma pesquisa, se não me engano no ano de 2003, em que a comunidade samaritana é, fizeram uma pesquisa descobriram que, é, o, é, que ainda existem várias pessoas samaritanas é, soltas por aí no mundo, em um modo geral dizendo. Ou seja, existem ainda vários samaritanos que ainda não abandonaram as suas práticas. Mas enfim, como eu disse no início desse vídeo, falar sobre os samaritanos leva um pouco de tempo. Ou seja, isso significa que a história por trás dos samaritanos é uma história um pouco muito extensa. Como você viu, o vídeo ficou um pouco longo. Mas eu quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, se você entendeu sobre esse vídeo... Eu peço que você não saia desse vídeo sem compartilhar com seus amigos, pois é, para você não implica em nada, mas para mim é uma ajuda imensa. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, pois assim você irá é, receber todas as notificações de vídeos novos daqui do meu canal, tá bom? Então muito obrigado por ter assistido até o final. Que Deus... Te abençoe, em nome de Jesus. Amém.